O Portal AgroLink conversa agora com Luiz Renato Lazinski, que é meteorologista do IMET, do MAPA. Nós vamos falar um pouquinho sobre a projeção dos próximos meses. Lazinski, temos influência do Laninha? Está enfraquecendo? Como, é, como está a situação? Bom, meu prazer conversar contigo, né, Aline? Realmente, o Laninha, ele deu uma enfraquecida, ele já não era muito forte, mas eu acredito que ele volta a intensificar ao longo agora de outono e ele deve persistir pelo menos até o inverno desse ano. Nós vamos ainda ter a persistência e a influência do Laninha no nosso clima, tá certo? Uh, com essa influência, o que, que a gente pode esperar? Né? Normalmente, em anos de laninha, as chuvas são muito irregulares, às vezes abaixo da média, aqui no centro-sul da América do Sul. E é o que a gente vem observando com a Argentina. Né? A Argentina já tem aí um... Acredito que saiu os relatórios do USA, a própria Bolsa de, de, de Rosário já publicou alguns números rebaixando as produtividades, né? E a tendência é que a chuva continue abaixo da média e a estiagem ainda se prolongue um pouco mais na Argentina e deve comprometer aí um pouco a produtividade, principalmente na soja, já que eles estão numa fase um pouco crítica, enchimento de grão, justamente numa época que precisava chover e as chuvas estão aí bem aquém do esperado. Então, isso acaba comprometendo a produtividade. Não é? O sul do Rio Grande do Sul também, que tem aí passado por chuvas aí irregulares também com estiagem. A boa notícia é que nós deveremos ter alguma chuva entre quinta e sexta-feira que vem, mas o pessoal que não se anime muito, porque são chuvas bem irregulares, chove num canto, não chove no outro, né? E também a chuva deve continuar abaixo da média, não só aqui no Rio Grande do Sul, como todo o centro o sul do Brasil, né Aline? Quanto ao inverno, vamos ter dias frios mesmo esse ano, porque os outros anos não foram de temperaturas mais amenas. É, e veja bem, é, nós já estamos com o frio, né? Você percebeu o nosso verão, nós tivemos temperaturas mais amenas, esses últimos dias as temperaturas foram baixas, tivemos hoje mínimas de 5 graus aqui no, no, no, na, na Serra Gaúcha, no Planalto Sul de Santa Catarina, é, 9 graus ontem, Magé, quer dizer, isso não é temperatura de verão, temperatura de inverno, então as massas de ar estão chegando muito cedo e muito intensas, e isso vai continuar. Então, os últimos dois invernos que nós tivemos com temperaturas mais amenas, este inverno vai ser diferente, as massas de ar vão chegar maior intensidade e nós vamos ter um número de dias mais frios, um número de dias congeadas maiores do que nos últimos anos. Né? Qual o impacto disso na agricultura? Por um lado é bom, tá? um clima mais seco, Tá? Aqui no centro-sul do Brasil, uh, nós teremos aí um clima ideal para trigo. O trigo gosta de um... não que não goste de água, mas é um clima mais seco e mais frio. É um clima ideal para a cultura do trigo, né? Já para o milho, safrinha, o que, que acontece? É, nós teremos uma irregularidade muito grande na, na, nas chuvas ali no Mato Grosso do Sul, São Paulo e também no, no, no Paraná, não é? Então, pode ser que ocorra algum veranico ao longo da safrinha. Mas o, o principal, eu acredito que é a temperatura, porque esse milho safrinha foi plantado muito atrasado e ele pode... Pode chegar numa fase ainda suscetível ao frio lá no final de junho e julho e junho e julho nós temos a entrada de massas de ar bastante frias tá certo? Então isso aí pode ser um pouco complicador. Já o milho safrinha no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso Triângulo Mineiro, eu acredito que ali não tenha problema. Ali o problema está sendo o excesso de chuvas agora na colheita e as chuvas devem ir até o período normal, que no caso seria final de abril, começo de maio. Então eu não vejo muito problema para safrinha no centro-oeste. O problema maior seria aqui no, no sul, mais o sul do Brasil, tá certo, Aline? Lazinski, é nós iniciamos nossa conversa falando sobre o Laninha, que estava enfraquecendo, mas existe a possibilidade de ele voltar a influenciar o clima? Ah, sim, ele, ele enfraqueceu, mas ele acredito que volta a intensificar um pouco, não muito forte, mas é um Laninha que deve persistir ao longo do outono e também durante o inverno todo nosso aqui. Eu conversei com Luiz Renato Lazinski, meteorologista do IMET MAPA, Aline Merladete para o Portal AgroLink.